Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício. Nesse vídeo eu quero contar pra você um pouco da minha experiência com o Home Office Lucrativo, esse curso que promete né, fazer você ganhar dinheiro em dólar, fazer serviços aí para várias empresas. Então eu quero te contar um pouco como é esse curso por dentro, se realmente vale a pena, se dá tá pra você que tá desempregado ou até mesmo você que quer ganhar sua renda extra, se vocês vão conseguir ter acesso ao dinheiro. É, eu, quero, eu quero ser o mais sincero e simples possível nesse vídeo. Então eu já vou adiantando que se eu gaguejar, se eu parecer meio nervoso, eu não sou nenhum profissional, não tenho a melhor câmera do mundo, eu tô aqui mesmo só para contar de forma mais sincera possível e simples a minha experiência com o curso Home Office Lucrativo durante esses quatro meses que eu tô usando as estratégias que tem dá, tá bom? Bom pessoal, eu comprei o curso Home Office Lucrativo porque eu queria trabalhar em casa, queria trabalhar né, para ganhar uma renda extra, eu já tinha trabalhado, já tinha tentado trabalhar em vários tipos de empresas diferentes, só que a grande maioria não dava certo. E também a, as que eu tava mais querendo eu não conseguia arranjar um emprego é, que me pagasse um salário bom. A maioria das empresas, como eu moro na cidade pequena, que não é nem empresa, é uma, é uma, empresa, é uma empresa pequena. Eu ganhei tipo assim, as maiores. O maior salário que eu já ganhei na minha vida era um, se eu não me engano, foi oitocentos e poucos reais, quase 900 praticamente o um salário mínimo, né, tá? É, e a empresa que eu queria trabalhar, eu pagava um médio de 1.500, 2.000, tinha empresa até que pagava 3.000 reais, e não era um serviço muito complicado, né, só que assim, não estava conseguindo de forma nenhuma, não tinha nenhum tipo de curso, nenhum tipo de experiência, então era mais complicado ainda, eles aceitaram, a, a, aceitaram, né, me aceitaram na empresa. Então foi que eu procurei uma forma de ganhar um pouco mais, porque tipo assim, ganhando o que eu tava ganhando antes, que era um pouco mais de 500 reais, não tava conseguindo pagar as minhas contas, porque a empresa que eu trabalhava antes, que eu ganhava mais ou menos 800 reais, depois que começou a pandemia, ela praticamente quebrou, eu tive que arranjar outro emprego, então eu trabalhei perto da minha casa aqui na locadora, e estava ganhando um pouco mais de 500 reais, e 500 reais hoje em dia a gente não faz nada. Então foi aí que eu procurei uma forma de investir esse meu dinheiro em alguma coisa, e consequentemente, né, comprar algo que pudesse me ajudar a ter um resultado bom, é né, conseguir ganhar uma renda na internet, investir em algum negócio. Foi que eu encontrei esse curso home office lucrativo, né, eu comprei na época, eu não me senti seguro de comprar, porque era um curso que tinha garantia de 7 dias, é, eu vi vários depoimentos aqui no YouTube de várias pessoas, também alguns pelo Facebook também, de pessoas que estavam usando esse curso, estavam conseguindo fazer o serviço das empresas, estavam conseguindo ganhar bastante dinheiro, não tenho dar esse voto de confiança, Comprei o curso pelo site oficial, paguei na época R$97,00, é, o preço ainda hoje está esse, tá? É, tomei muito cuidado também com essas pessoas que estão vendendo o curso Mercado Livre, em sites de oferta, em grupo de WhatsApp, de Facebook. O, é, o curso que é por R$ R$60,00, cara, o curso oficial é o único que vende pelo site oficial e ele é vendido somente por R$97,00. Não tem outro preço, tá? E tomei muito cuidado com isso. Eu tô falando isso porque eu vi algumas pessoas falando que compraram o curso de 60, de 30 reais, de 10 reais, não receberam acesso ao curso completo e 100% atualizado. Então, tomem cuidado com isso. Eu vou deixar nada escrito no vídeo, tá? Se eu encontrar, não vou prometer, mas eu vou procurar depois que terminar esse vídeo, o site oficial do curso Home Office Lucrativo. O site onde eu comprei, tá? O curso original, tudo certinho, que chegou no meu mail na mesma hora quando eu fiz o pagamento. Mas, enfim, como é que é o curso Home Office Lucrativo? Pra você que não sabe... É um curso que vai te ensinar a você trabalhar né, em home office, trabalhar na sua casa, tá? É, ele vai te ensinar a você fazer serviços em várias empresas, ele vai te, como é que eu posso ele vai te treinar, né? para você fazer esse serviço específico das empresas. As empresas como Netflix, né? YouTube, Google, Ping, tá? Tem várias outras empresas que você pode se cadastrar né e eles pagam em dólar e tipo assim é um mais ou menos 20 tem tem tem serviços que pagam até 50 dólares que dá mais de 250 reais por somente um serviço e para ele né para essas empresas que são bem grandes 250 reais 50 dólares é, é nada nada para então, imagina só você fazendo vários serviços de várias empresas diferentes eles pagam para eles, que é uma mincharia e que vai ajudar bastante as empresas, pra, as empresas dele, né, a crescer mais, a, a se desenvolver mais e, consequentemente, a gente, né, que está fazendo um serviço não tão complexo, bem simples e bem fácil, entre aspas, né, bem fácil, é, a gente vai estar tá ganhando um dinheirinho extra, né, nada mesmo viver desse mercado. Eu, basicamente, hoje não tenho mais nenhum tipo de emprego, em, em emprego, né, porque eu me sustento somente trabalhando em casa, né, eu, eu não preciso ficar pegando ônibus lotado como eu pegava antes, ficar, às vezes, pegando filas lotadas, né, para tentar arranjar uma vaga de emprego, alguma coisa do gênero. E hoje eu trabalho em casa, sem precisar ficar saindo daqui da minha casa. Então, é muito bom, porque além, além do, do que não é, não é tão complicado trabalhar em casa, né, com esse serviço, eu consigo ter uma renda muito maior do que eu indo, né, em lojas físicas, né, fazendo serviços aqui que não é na minha casa. Então, assim, para você que não sabe, esse curso Romélcio é Criativo, ele vai te ensinar... Você se cadastrar nessas empresas, como eu falei, a você trabalhar é, com, com esses serviço, essas empresas vão mandar o um serviço para você, a você traduzir textos, traduzir áudios, né, tipo eles mandam um áudio, por exemplo, em inglês, para você traduzir aquele, aquele, aquele áudio, aquele texto, para português, para uma língua francesa, para outro tipo de língua. E lá, né, no curso Home Professional Home Office, ele vai te preparar, ele vai te passar alguns sites, algumas dicas para você traduzir aqueles textos, para você né, pra, é, editar vídeos editar fotos, tá, que não é não é tão difícil você fazer isso, são serviços que a longo prazo você já tem, vai, vai pegar muita experiência, e o dinheiro, né, aqueles serviços que vão chegando, vai chegar pra você, você vai se fazer de, de forma muito mais fácil, no início não vai ser, não vai ser, é, não vai ser fácil, vai ser um pouco complicado, entre aspas, né, é, mas a longo prazo, compensa bastante, hoje, para você ter uma noção, eu consegui ganhar mais de 3 mil reais, apenas usando as estratégias do curso Romeu Criativo. Fazendo serviço dessas empresas que pagam muito bem. Na hora que você faz o serviço, eles demoram um, dois dias para avaliar né, o seu serviço que você fez. E eles já pagam automaticamente na sua conta, tá? Automaticamente. Quando você se cadastra nas empresas, você vai botar seu dado bancário, tudo certinho. Eles vão mandar automaticamente dinheiro na sua conta bancária. Você só vai recebendo aqueles pagamentos a cada serviço que você vai for, for fazendo, tá? E tipo assim, como eu falei, são vários tipos de serviços diferentes. Infinitos serviços que eles mandam para você e que a longo prazo você vai ter muito mais experiência com esse serviço e você vai fazer muito mais rápido esses próprios serviços vai conseguir pegar mais mais outros serviços e vai ganhar muito mais dinheiro então por isso que é a longo prazo que você consegue ganhar dinheiro tipo daqui uns dois meses eu pressumo que você já está ganhando pelo menos um mil reais tá daqui uns dois três meses eu comecei a ganhar meu primeiro mil reais com dois meses e meio tá eu ganhei já mil reais tá em menos de 30 dias com meio dois meses e meio mais ou menos consegui esse esse valor então, pra mim, valeu muito a pena o investimento, é um curso muito bom, totalmente atualizado, 100% completo, tem garantia. Se você não gostar dos resultados, né? Se você não gostar do curso, ele devolve todo o seu dinheiro. Mas eu, particularmente, não tenho do que reclamar, tá? E assim, como eu falei, são vários tipos de serviços diferentes. Se eu for detalhar aqui para vocês todos os serviços que vocês podem fazer, mas vou passar o vídeo todinho aqui falando, né? Eu vou passar mais de uma hora fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Um dos serviços que eu gosto bastante de fazer, que eu não falei aqui no vídeo além de traduzir os textos, né, de editar vídeos, é também avaliar sites, tá, e também fazer alguns suportes, tipo assim, as empresas, né, elas, têm, elas têm os produtos dela, e tipo assim, quando o cliente tem alguma dúvida, alguma coisa do gênero, eles mandam, né, o WhatsApp, você vai deixar seu WhatsApp lá que na empresa, eles vão mandar alguns clientes para você, tá, e você vai atender aquele cliente, vai tirar as dúvidas daquele cliente, tá, então vai ser bem simples, Está no curso próximo Profissional ele vai te ensinar você, né, é abordar o cliente, o cliente a você, converter aquela venda e se você converter aquela venda, além do seu seu seu bônus que é do seu é do seu serviço que você já ganhar, tipo, por exemplo, 20 dólares, você ganha mais 10 dólares por converter aquela venda, por tirar aquela aquela do cliente. Então, cara, vale muito a pena um investimento. O curso home é, Romial Lucrativo te dá aquela liberdade de, de, de tempo, né? liberdade geográfica, liberdade financeira, que é o que eu tenho hoje. Eu estou ganhando muito dinheiro e, a cada serviço que eu faço, eu estou aumentando meu faturamento. Eu estou aument... tô, é, tô tentando chegar na casa de dois cinco mil reais, que eu tenho dois amigos meus que estão fazendo esse curso profissional Romial Lucrativo, estão fazendo serviço de várias empresas e já estou ganhando mais de cinco mil reais. Eu já estou na beirada ali, né quase quase cinco mil. Já estou nessa expectativa de conseguir o mais rápido possível. Eu tô trabalhando com isso. Trabalhando todos os dias. Eu trabalho mais ou menos duas, seis horas por dia. Tem vezes que eu trabalho mais. E, cara, vale muito a pena o investimento. Se você quer comprar o curso o próximo home office lucrativo, eu surpreendido tá bom? Tomem cuidado, como eu falei no início do vídeo, que essas pessoas que estão vendendo. O curso Mercado Livre e o site da oferta, o curso que não é o oficial, tá? Você tem que comprar pelo site oficial, pessoal. Não existe outro site. E, e o curso, ele tá pelo preço de R$97, tá? Então para ajudar você a comprar o curso oficial que vai estar garantia os bônus tá acesso a todas as atualizações de forma é, gratuita eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site oficial do curso profissão home office lucrativo tá para você usar é, o curso original o curso que vai te trazer todos os resultados que você está querendo tá bom então é isso um forte abraço para vocês espero ter ajudado com esse vídeo fique com Deus e boa sorte aí no trabalho de vocês profissão home office tá bom